Então pessoal, quais equipamentos nós vamos substituir primeiro? pessoal, chega pessoal, pessoal, chega, chega, peraí! Nós precisamos chegar a um consenso e definir prioridades Não dá pra comprar tudo agora Por que, o que comprar, se comprar, comprar se você pode alugar? Com outsourcing de equipamentos e soluções A sua empresa concentra toda a infraestrutura em um único fornecedor Utilizando equipamentos modernos com alto desempenho e conectividade Assim você economiza tempo e dinheiro focando no seu negócio e não na infraestrutura Simpress, referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa